Você que gosta de comidas gourmet, a Boutique Confeitaria Tasse traz para você uma nova variedade. E eu vou degustar esse novo chocolate, essa nova preciosidade. Vamos ver como que é que o sabor desse gourmet? Hum. Hum, muito bom! Espera aí, eu vou comer mais um pouco. Tem um gosto sensacional, é suave e não deixa de ser um chocolate. Boutique Confeitaria tá, Se vocês estão de parabéns. Venha você também experimentar. Hum, o link tá aqui embaixo. Obrigado. Eu vou comer mais, tá? Hum.